Agora sim, boa noite, alguém me ouvindo, eu não estou me ouvindo, está baixo, aumenta o som, melhorou, aí agora sim, tá, então boa noite, meu nome é Tassiano e eu sou gerente de produto na Edujob, que é uma startup de recrutamento e educação de jovens e eu sou professor na Sempre Indie, e em especializações do INF e da UFG. Tá, então hoje à noite a gente vai bater um papo aqui sobre uma experiência que eu tive nos meus últimos dois anos e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa experiência e quais foram os perrengues que eu vivi é, num Scrum tá, remoto com uma equipe dev toda na Índia. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês e aí se for o caso a gente abre no final para perguntas e tirar dúvidas, beleza? Então vamos lá. Tá, então, o grande desafio que a gente viveu no início do projeto é a escassez de mão de obra qualificada. Tá, então, uma informação importante aí da Softex, que é um dos órgãos mais respeitados aí da área de tecnologia, é que o mercado de tecnologia brasileiro poderá perder até 116 bilhões até 2020 pela escassez de 48 mil profissionais capacitados. Então, olha que loucura. A gente acha que tem muita gente aqui na campus... Mas, na verdade, isso é muito pouco. Tá? Então, a gente está vivendo, na verdade, uma escassez gigante no mercado. E isso dá para ser sentido aqui em Goiânia, talvez um pouco menos, que o mercado ainda não está tão aquecido assim. Mas, em São Paulo, essa escassez é gigante. Tá? E, óbvio que estamos falando de profissionais qualificados. Tá? A gente tem profissionais e tals, mas não são bons o suficiente para o cargo que, que, que é necessário. E aí, baseado nisso a gente teve essa ideia então a gente é, uma das uma das possibilidades que a gente pensou mais alto tá baixo aí tá ouvindo bem tá vou falar mais alto babando no microfone talvez aí melhorou ela aumentou ali pelo babar tá então uma das possibilidades de desenvolvimento, né? um dos polos tecnológicos hoje é a Índia, né? eu acho que todo mundo já deve ter percebido aí que tem alguma coisa estranha acontecendo nas maiores empresas do mundo, parece que os indianos estão dominando as empresas de tecnologia, então se a gente olhar aí o Google, CEO é indiano, da Adobe, Cisco, Nokia, Mastercard, Microsoft, Intel, e estão... Os indianos estão crescendo cada vez mais nas empresas, até pela quantidade, né? Que tem indiano pra caramba no mundo. Então, essa é um dos motivos também. Mas, sem dúvida, a Índia está fazendo um excelente papel de formar bons profissionais de tecnologia, tá? E essa é uma das razões pela qual a gente decidiu focar na Índia. A gente até analisou também o leste europeu, que também tem um custo-benefício muito bom de desenvolvedores, também tem alta alta demanda de profissionais capacitados, mas a gente estudou bastante para tomar essa decisão e o pessoal está preferindo mais a Índia por conta da cultura do pessoal do leste europeu. O pessoal do leste europeu é mais conservador, mais, mais assim, então a gente, com base nisso, a gente resolveu optar pela Índia. E aí, está cortando um pedaço da tela, mas acho que dá para ver. Então, essa aqui é a startup que eu estou trabalhando hoje. Tá? E eu vou contar para vocês agora como que ela começou. Mas hoje, basicamente, é... ela se chama do job. E a gente tem uma equipe em Goiânia, na... em Nova Delhi, na Índia. A gente tem uma equipe em São Paulo, que está cuidando da aceleração hoje. Então, a parte de negócio, de design, está toda em São Paulo. A parte de desenvolvimento está na Índia. E eu, perdido aqui em Goiânia. Eu estou na parte de produto, tá? de gestão de produto. E na nossa plataforma hoje a gente já tem mais ou menos 175 mil jovens. Tá? Então, é um número bem grande para quem nunca nem divulgou. Então, a gente nunca divulgou a nossa plataforma. E a gente já tem um número considerável aí em pouco mais de um ano. É, Um ano e pouco, um ano e uns três meses mais ou menos. Tá? Mas aí agora eu vou contar para vocês como isso aqui surgiu. Porque a job é uma spin-off de uma empresa. Então, eu vou passar aqui para vocês o business case do nosso negócio. Você que está passando aí, né? Agora eu entendi por que está demorando um tiquinho. então leve delay. Beleza, valeu. Tá, então, a nossa equipe inicial, o projeto começou com três é, malucos aqui. Então, o André, que foi o... O cabeça que começou o projeto, ele estava fazendo mochilão na Ásia E aí o pessoal chamou ele e falou Cara, a gente tem um projeto de inovação para você Você topa voltar para o Brasil e tocar esse projeto de inovação? E ele falou Só se eu tiver com os caras bons Aí ele me chamou e eu falei oh, você está me zoando Aí ele foi e chamou o Claudio também na parte de design E a gente foi basicamente a equipe que tocou esse projeto aí é, da parte de negócio e a parte de design aí por um ano e meio, mais ou menos. Então, tem pouco mais de, é, mais ou menos uns oito meses a nove meses que a gente está montando a equipe em São Paulo. Até o primeiro ano de vida foi basicamente nós três e mais a equipe de desenvolvimento da Índia. E aí... O sonho, que é o business case que eu vou passar para vocês, né? o sonho da empresa que contratou a gente na, na época era a Rede Pro Aprendiz e hoje ela se chama Renaps, tá? mas basicamente o sonho dessa empresa era ser a maior rede do Brasil promovendo soluções de educação, formação e inserção laboral no nacional e internacional. Então esse aqui era o sonho da empresa e é interessante a gente, é, relembrando né? como foi o processo, isso aqui foi algo que a gente sempre fez muita questão de tentar trazer da, da empresa, o que, que era de fato que eles acreditavam, para a gente tentar traduzir isso da melhor forma em forma de software, tá? mas a gente sempre tentou estudar muito bem esse aspecto de sonho, esse lado mais subjetivo, para a gente conseguir traduzir isso da melhor forma. E aí, essa aqui foi uma primeira visão do nosso projeto. Tá? É, basicamente, a gente tinha algumas ideias ali de coisas que a gente queria trabalhar. Então, a gente sabia que a gente tinha que trabalhar alguma coisa de gamificação, de micro-redes, né, para trabalhar escolas, pais professores, aplicativos diversos, perfil do jovem, cursos online, recrutamento EAD com aprendizado adaptativo, inteligência educacional. Enfim, a gente sabia que era mais ou menos por aqui. Isso aqui foi bem no início do projeto, tá? Eu vou contar para vocês, assim, é, como a coisa começou. E aí uma das coisas que a gente focou muito forte é de entender o nosso usuário de forma aprofundada. Tá? E uma das melhores ferramentas para isso é o Hotjar, todo mundo já conhece aí Hotjar? Quem nunca tinha ouvido falar do Hotjar? Excelente! Então vocês já aprenderam algo valiosíssimo hoje, deem uma pesquisada nessa ferramenta. Todo mundo já ouviu falar de Google Analytics, né? Hotjar é mil vezes melhor que o Google Analytics, tá? ele dá um nível muito mais profundo de outras questões que o Google Analytics não dá, só para vocês terem noção, é, o Hotjar ele tem gravação do mouse de todos os usuários que visitam o seu site, ele grava o mouse e ele sabe exatamente o que que todos os usuários que visitaram o seu site fizeram, e aí ele te mostra exatamente quais são as áreas mais acessadas do seu site e onde que ninguém está entrando no seu site. Tá, então, ele é muito legal, uma ferramenta muito boa, recomendo darem uma olhada aí. E aí, a gente estudou o que eles já tinham, né, o site que eles tinham na época. É, na verdade, era algo bem básico, era basicamente um formulário online que eles tinham e a gente queria criar um sistema, algo muito maior. Então, a gente estudou o comportamento desses usuários no início. E aí tem algumas gravações de tela né, que a gente fez dessas pessoas no início. A gente prestou atenção como era o comportamento desses usuários. Tem um lugar que parece que uma ponta e funciona. E aí outra coisa que a gente focou muito aqui é de entender os usuários. Tá? Então todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho de persona. Isso é muito importante porque o normal da nossa área é a gente desenvolver para a gente, depois tentar enfiar isso para alguém goela abaixo. A gente comete muito esse erro de não entender a fundo para quem é que a gente está construindo esse sistema. E aí a gente resolveu estudar mesmo, foi para campo, conversou, a gente fez várias entrevistas antes de começar o projeto em si. E essa aqui foi a persona que a gente levantou do estudante. Eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui, tá? é só para vocês terem uma noção do processo. Tá? Eu quero que vocês entendam mais o processo do que os detalhes em si. Então algumas coisas eu vou passar mais rápido quando o slide passar aí. e aí a outra persona que a gente levantou foi o lado do recrutador então a gente tem os jovens que vão ser recrutados e que estão aprendendo ali na plataforma e a gente tem os recrutadores que vão recrutar esses jovens e aí um resumo um resumo das etapas do processo, tá? então a gente fez questão de entender qual que era todo o processo ali daqueles usuários e o que, que a gente ia focar nesse MVP que a gente ia desenvolver. Então, o nosso MVP foi a parte de recrutamento, filtragem e seleção. Então, a gente falou, oh, a gente não consegue fazer tudo isso de cara, vamos focar no que é mais importante no momento e a gente decidiu fechar nesses dois e basicamente os benefícios que a gente queria oferecer era... Otimizar o relacionamento e a comunicação entre recrutadores, empresas e jovens. Selecionar jovens que melhor se encaixam com a cultura e requisitos de cada empresa. Servir como canal de feedback, tanto para jovens quanto para empresas. E possibilitar o crescimento da base de dados para atender o país inteiro. Então, era uma empresa gigante que já estava no país inteiro, mas ela ainda não tinha isso digitalizado no país inteiro. Então, eles tinham... É, um, um site informatizado que não se conectava no país inteiro e esse foi um dos uma das coisas que a gente ofereceu nesse sistema tá e aí a nossa dinâmica de trabalho que a gente definiu para esse projeto foi o base em confiança e autonomia então a gente era muito livre para trabalhar remoto ou presencial a tá? horários flexíveis reuniões de acompanhamento semanais que a gente tinha com a equipe de goiânia no caso né que antigamente era só goiânia e reuniões diárias com a equipe na Índia, né? Óbvio, Scrum, e, e conversas diárias via Slack e a PeerIn. A gente focou muito nessas ferramentas mais dinâmicas. E a documentação do trabalho foi de forma bem ágil mesmo. Foi basicamente vídeos, fotografias, alguns registros básicos ali, de vez em quando a gente fazia alguma coisa de processo e tal, e algumas anotações. E eu vou mostrar para vocês depois o que a gente usou também, além disso. As ferramentas que a gente mais usou, inclusive, é, quem está trabalhando aí com desenvolvimento, recomendo que dê uma olhada nessas ferramentas, principalmente o Product Board, que é uma ferramenta muito nova de gestão de produto, tá? Então, todo mundo já deve conhecer o estilo clássico ali de levantamento de requisitos, que a gente faz aquele documento gigante com todos os requisitos do software. Pois é, isso não existe mais, acabou, já é. Isso é a coisa de 20 anos atrás, então no modelo novo de desenvolvimento a gente trabalha de forma mais enxuta, a gente só delimita o que é estritamente necessário e o Product Board é excelente para focar nos requisitos de forma mais inteligente. Tá? Então ele é um software excelente aí que a gente utilizou para a gestão de todos os, todos os pedaços ali do software. E obviamente Google Drive, a gente usou Google Cloud também, o Gira, né, que eu acho que é básico, a maioria já deve conhecer aí o Gira, que é o que a gente usou de fato para fazer o gerenciamento das tarefas do Scrum, o AppearIn, que é excelente ferramenta de videochamadas, Marvel, que é de design e prototipação, e o Teamwork, para algumas outras tarefas. O Slack também é básico de comunicação, todo mundo deve conhecer, se não, recomendo vocês usarem mais o Slack do que o WhatsApp, Sei. É, e aí, basicamente, então, nossa equipe inicialmente estava resumida tá? em Goiânia e Índia, mais especificamente ali perto de Nova Delhi, é onde fica a Aishir, que é a empresa que a gente contratou para fazer isso. E a gente não quis pegar uma equipe solta qualquer de indianos, tá? isso foi algo que a gente tomou cuidado, ao invés de simplesmente contratar indianos quaisquer perdidos na Índia, a gente falou, vamos contratar uma empresa de desenvolvimento que minimiza o nosso risco. Tá? Então, a gente já pesquisou ali essa empresa que tem clientes bastante grandes nos Estados Unidos e eles ainda tinham um preço muito competitivo comparado com os orçamentos que a gente fez no Brasil. É óbvio que a gente não decidiu simplesmente, ah, a gente quer indiano simplesmente por ser indiano. Então a gente fez vários orçamentos no Brasil para depois é, fazer orçamento com o pessoal da Índia e comparar e ver que realmente valia a pena, tá? Opa, eu acho que ele está funcionando, mas está com delay. E aí isso aqui é basicamente a empresa, tá? E é bem interessante a gente observar a cultura dos indianos, né? Bem, bem diferente da nossa cultura. Vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. E essa aqui. Agora foi. E essa aqui era a nossa equipe de desenvolvimento inicialmente. Tá? Então a gente tinha um Scrum Master, dois Full Stacks, um Tester e um UI. Tá? Então a nossa equipe era relativamente enxuta, a gente tinha apenas quatro devs né, trabalhando sendo que um era mais focado ali na parte de testes mesmo, de integração e tals. E aí, é, esse aqui é o Product Board que eu queria mostrar para vocês, que é muito, muito bom. tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhada. Nunca mais percam tempo fazendo diagramas do ML. Isso é coisa do passado. tá? Então, isso aqui é o que existe mais moderno na gestão de requisitos. Então, a gente dividia as categorias do nosso sistema parte de registro, login, preencher e editar perfil, editar conta, importar e, tals, e a gente vai categorizando isso e dentro de cada um desses itens você consegue colocar um pouquinho de documentação, colocar fotos, né, anexos tem uma série de coisas aí é, mas o que é mais bacana disso tudo é que ao invés de você simplesmente pensar em termos de requisito o que, que o software tem que fazer você consegue pensar em termos de valor tá? então você consegue analisar cada um dos seus requisitos, o que, que ele está entregando de valor para o usuário. Isso é muito importante né, no, nas metodologias ágeis. E também em termos de usabilidade. Esse foi um outro fator que a gente resolveu analisar. E também o lance de Big Data, né, que era algo que a gente queria focar, de, de já ir preparando esse sistema para ter informações para no futuro serem mineradas. Tá? Oh, eu acho que é aqui o lugar. Hein? Beleza. E aí, é, a gente listou Cada uma dessas áreas tá? eu Não vou passar uma por uma de novo Eu quero que vocês entendam mais o processo do que os detalhes a área de recrutador E tal E o resultado geral desse MVP que a gente desenvolveu 14 mockups 39 histórias de usuário 118 telas 112 web e 6 mobile 379 casos de teste E mais ou menos 560 mil linhas de código tá? Eu sei que quem é desenvolvedor aí sabe que esse negócio de linha de código não significa porcaria nenhuma. Mas os diretores gostaram de ver esse número. Droga. Não sei mais onde é. é e aí eu vou mostrar rapidinho aqui os gráficos das sprints. Tá? Como que foi o processo mais ou menos. Que é bacana a gente ver isso acontecendo. Então achei legal que a primeira sprint nossa não foi muito diferente do que a gente vê no Brasil. Então... A gente começou a realmente terminar as coisas lá no final da sprint. Achei interessante prestar atenção nisso. É, a segunda sprint né, já começou a melhorar a nossa entrega. O pessoal começou a entrar no ritmo. Enfim, vou passar as várias sprints. Beleza. E aí, de certa forma, resumindo todo aqui. Então, a gente teve, né, para desenvolver esse MVP específico, cinco sprints de duas semanas cada. tá? Então, a gente ficou ali de janeiro a abril, mais ou menos, desenvolvendo esse esse MVP. E depois a gente tirou uma sprint final ali para correção de bugs e pequenas melhorias que a gente identificou. tá? Mas foi basicamente isso. Esse esse MVP foi desenvolvido ali em, basicamente, três meses... E, não, quatro meses, praticamente. é Quatro meses. E, e foi, um, foi um resultado muito bacana. A gente ficou bem surpreso assim, com, com uh, o rendimento que a gente conseguiu do pessoal. E a velocidade, né, quem já trabalhou com Scrum aí. Então a velocidade média ali da equipe, baseado no, nos pontos que a equipe dava, era em torno de 70, 80 pontos ali. E isso aqui foi como a gente avaliou a qualidade. Alguém já conheceu o SonarQube aí? Isso aqui é um sistema que ele, baseado no seu código, ele já te te fala mais ou menos como está a qualidade do seu software, tá? É óbvio que ele não é a mesma coisa que você ter um profissional dedicado para a qualidade, tá? Ele faz uma análise bem básica ali, em termos de né, de segurança, né, de confiança, de manuten manutenibilidade, mas já é um... Um parâmetro interessante, ele já dá algumas informações interessantes, então quando a gente tem problemas de segurança, ele acusa aqui as vulnerabilidades e ele fala também quanto tempo a gente demoraria mais ou menos para consertar essas vulnerabilidades. Então é uma parada interessante. Beleza, e aí isso aqui foram as telas que a gente desenvolveu, tá. então, oh, perdão, o mockup, <risos> seria uma tela bem feia né. É, então, esse aqui foi a primeira versão que a gente utilizou para validar com os usuários. Tá? Então, a gente pegou esses mockups aqui, é, de forma bem básica mesmo, mas a gente já queria fazer essas entrevistas com os usuários antes mesmo de começar a desenvolver. Então, isso aqui foi uma das coisas que a gente tinha como premissa básica de que a gente não ia desenvolver sem validar com o usuário antes. E, baseado nesse mockup aqui, a gente validou com os jovens como que seria, e isso aqui foi a tela final, depois que foi desenvolvida, tá? E aí aqui mais um mockup. E aqui a tela final. Mais um mockup. E a tela final. Mockup. Tela final. Mockup. Tela final. Só para vocês terem uma noção de como que é esse processo, né? Que, assim, é bacana a gente ver isso acontecendo, porque vocês devem ter percebido que as telas elas ficaram realmente bem parecidas assim no fim das contas o mockup serviu para o seu propósito que é validar antes de gastar tempo desenvolvendo tá então de certa forma ele resolveu bem ali a gente teve poucas mudanças para o que foi entregue de fato beleza mais um mock -up. e a tela final Beleza? Só para vocês terem uma noção mais ou menos do que foi o sistema. E aí, outra coisa que a gente focou muito depois que a gente tinha essa primeira versão básica rodando ali, foi de fazer testes com o usuário. Então, a gente foi em vários setores, porque o público de jovem aprendiz tem muita, muitos jovens de, de baixa renda e a gente falou assim, cara, a gente precisa estar junto ali para ver se esse sistema realmente faz sentido ou não para esse público. E a gente fez várias entrevistas... Tá? Com esse público e, e a gente foi em vários setores mais carentes para colocar as pessoas para usar esse software e ver se eles iam conseguir usar ou não, tá? Porque senão a gente não estaria resolvendo o problema de fato do nosso público, a gente teria criado um sistema para gente, como acontece muito. Opa, passou, volta aí, e aí de certa forma resumindo. Isso aqui, inclusive, tá? não sei se vocês perceberam, mas isso foi uma apresentação que está, inclusive, com o modelo da empresa. Então, foi algo que a gente realmente, de fato, apresentou para os diretores da empresa. tá e Isso aqui foram os nossos principais aprendizados que a gente compartilhou com eles na época. tá Isso, mais ou menos, um ano atrás. Que foi é, ter uma visão é muito mais importante do que ter um planejamento. Então, isso a gente sentiu que realmente... Quando a gente entendeu bem o sonho deles, a gente conseguiu ir adaptando ao longo do caminho, sem se ater tanto ao planejamento, mas entregando o sonho deles. Isso foi uma coisa bacana. Confiança é melhor controle. Tá? Então, a gente tinha esse lance da confiança bem forte na equipe, de que realmente a gente não tinha que ficar muito prestando contas, mas que a gente confiava no trabalho um do outro. Fronteiras são ilusórias, né? Obviamente, o trabalho de Brasil e Índia foi bem interessante para mostrar que é muito possível a gente trabalhar com o pessoal do outro lado do mundo. Não podemos ter medo de mudar de ideia, tá? Então foi foi algo que a gente viveu muito ali. Várias vezes a gente mudou de ideia. Algo que a gente ia fazer inicialmente que a gente ia planejar, a gente jogou fora. Falou não, isso aqui não tem nada a ver com o que os usuários precisam. Quanto mais cedo começarmos melhor, né? O famoso "fail fast, fail early". O Google Design Sprint mais Scrum. Foi excelente, os dois casaram muito bem. Eu vou vou falar mais um pouquinho do Google Design Sprint mais para frente. E quanto melhor a persona, mais foco no usuário. Então, a persona foi algo que a gente foi trabalhando e melhorando aos poucos ali também, que acabou dando um. tangibilizando melhor o usuário para a gente de fato entender quais eram as necessidades. E o lance sobre Mobile First, que a gente apanhou um pouquinho, eu vou falar mais sobre isso depois também, que a gente precisa aprender mais sobre isso. Não precisamos de tantas reuniões presenciais. Então, o lance de você ter ali no Product Board, por exemplo, ter no Gira, isso eliminava a quantidade de reuniões. Então, a gente simplesmente consultava as ferramentas e nas ferramentas mesmo, a gente ia conversando. Então, no Product Board, por exemplo, a gente tem ali um espaço para comentários. E a gente ia dialogando ali se determinada funcionalidade estava fazendo sentido, se tinha algum problema com essa funcionalidade. Então, a gente... Ia aprendendo ali durante o desenvolvimento mesmo. É, alguns de nós precisam treinar o inglês e o indiano. Então, se vocês já ouviram algum indiano falando inglês, vocês devem saber que é um sotaque bizarro. Tipo, cara, minha primeira semana morando com indianos, durante o meu mestrado, eu fiquei tipo assim não estou entendendo bolhufas que esse povo está falando, tipo, eu não entendi nada, absolutamente nada. Eu fiquei muito, muito perdido, tá? Então, é, o pessoal que não tinha tanto contato quanto eu, eles sofreram isso que eu sofri durante o meu mestrado, tá? Feito é melhor que perfeito, obviamente. Boas, boas ferramentas garantem um diferencial, de fato. O Product Board foi uma das escolhas muito acertadas que a gente fez. A ferramenta que é relativamente acessível, não é tão cara, mas que se a gente tivesse pão dourado ali esses, sei lá, cento e poucos dólares que a gente pagou, a gente teria perdido muito, com certeza. E a equipe, de fato, é crucial, né, óbvio. Acho que todo mundo já sabe disso. E isso aqui foi como a gente planejou e o que foi executado de fato. É óbvio que isso aqui é uma versão cascata, né? Então, isso aqui é uma simplificação que a gente fez para explicar para os diretores na época, porque porque cascata ainda é a forma mais compreensível. Então, a gente mostrou ali mais ou menos como é que foi o planejamento do projeto, a análise e design. Tá? É óbvio que a gente fez isso de forma interativa, mas, de certa forma, a gente concentrou ali a análise e design nos dois primeiros meses ali construção realmente foi ali focado em janeiro fevereiro e março tá validação e teste implantação e por fim a gente fez uma avaliação de resultados aqui tá então isso aqui foi como como a gente entregou esse esse mvp primeiro basicão ali e aí óbvio que depois disso antes da coisa você começar a a ser implantada de fato para a empresa inteira, no Brasil inteiro, aí teve um longo chão. tá Então, é engraçado que assim, para desenvolver o MVP a gente gastou, né, sei lá, quatro meses ali, mas para implantar esse sistema no Brasil inteiro a gente gastou quase um ano. Então, a implantação é realmente a parte mais complexa ali. é então, essa implantação aqui foi só a versão inicial do MVP, mas depois que a gente foi, de fato, implantar tudo para o Brasil inteiro, foi muito mais complexo que o projeto inteiro, basicamente. E aí, uma coisa bem legal, assim, que a gente focou muito no manifesto ágil. Então, agora, agora eu terminei o business case, eu vou começar a compartilhar mais as lições sobre esse processo, tá? O manifesto ágil foi algo que a gente quis seguir muito ao pé da letra. Então, tipo a gente levou muito a sério esse lance de focar mais em indivíduos e interações. tá? Então, a gente realmente prezava muito mais entender um requisito durante uma reunião do que criar, sei lá, do que ter isso um processo ultra definido ali e tal. O software em funcionamento muito mais que documentação abrangente, né? Então, a gente focava de fato em, por exemplo, a gente discutia em cima de uma tela e essa tela já começava a ser implementada ali, e a gente ia melhorando isso, ao invés de ficar gastando aquela documentação gigante, né, aqueles arquivos gigantescos de requisitos, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, né? Responder a mudanças mais que seguir um plano. Então várias vezes durante esse projeto a gente acabou pegando uma outra direção ali, mas que fez muito sentido quando a gente conseguia entregar o valor. E aí, obviamente, né, a gente utilizou o Scrum. Que... E as daily stand-ups funcionaram muito bem. Então, tipo, uma coisa que foi bem impressionante assim é que o pessoal da Índia, eles levam muito a sério a questão da OK. A questão da pontualidade nas daily stand-ups. Então, raras as vezes que a gente estourou o tempo de uma daily stand-up ou que a gente começou ela atrasado. Então, isso foi um dos pontos interessantes dos indianos, que eles são bem diferentes da gente quanto ao horário. Opa. Opa. E aí Outra coisa que eu não vi funcionando muito bem aqui no Brasil, das experiências que eu tive, obviamente, né? talvez outras equipes consigam fazer isso bem mas que a gente conseguiu fazer isso muito bem com os indianos, foi o Planning Poker. Porque da minha experiência que eu tinha tido aqui no Brasil anteriormente, é, o pessoal acabava achando que Planning Poker é algo aleatório e que não dá para a gente confiar. Tá? Então a maioria das pessoas aqui ainda não entendeu que o Planning Poker ele é uma ferramenta para tornar a equipe responsável pelo seu próprio planejamento. Então, beleza, a equipe errou no planejamento, foi culpa da equipe. Então, eles que têm que aprender a planejar melhor. Tá? Então, não é como eu já tinha visto várias vezes, tipo, vem um cara de requisitos e fala, ó, oh, isso aqui vai demorar um mês para ser feito. Ele nem sabe qual que é o nível do desenvolvedor e ele está falando quanto tempo vai ser demorado. Tá? Então, isso aqui foi uma ferramenta muito legal, que a gente gostou muito. E aí... Isso aqui é um quadro, é um checklist de gestão de produto, tá? E é, que inclusive, quem curtir essa área aí, a gente está fazendo meetups agora sobre gestão de produto. E, e esse é um checklist que eu sempre recomendo para quem quer entrar mais nessa área tá? de gestão de produto, porque ele meio que resume aqui tudo que você tem que fazer para ter um panorama interessante de um produto. E aí das coisas que a gente conseguiu fazer... Para ser bem honesto com vocês aqui, a gente fez muito bem protótipo, tá? roadmap, a gente conseguiu trabalhar bem o roadmap do produto, os critérios de aceitação, foi algo que a gente fez muito bem também no início, parte de definir o escopo antes, tá? então eu vou mostrar para vocês depois como é que foi mais ou menos o contrato que a gente fez com essa empresa antes de começar. É, wireframes, então foi algo que a gente focou muito Então a gente gastou um bom tempo ali fazendo wireframes E validando com o usuário, fazendo entrevistas As personas, né? a parte de priorização também Que vários momentos a gente jogou algo para frente Que a gente tinha planejado para agora A gente falou, não, isso aqui não é agora Vamos focar no que o usuário está precisando E a gente priorizou isso e a parte de usabilidade também, que a gente fez vários testes e tinha ali o Hotjar ajudando a gente a estar sempre entendendo cada vez mais. Acho que pulou dois. Não. E a parte de contrato, que isso aqui é algo legal, tá que eu queria compartilhar com vocês. Então, assim basicamente, o contrato que a gente fechou com essa empresa de desenvolvimento da Índia... Tipo, a gente já definiu tudo exatamente como tinha que ser, por quê? Porque era a nossa primeira experiência. Então, obviamente que a gente precisava de ter isso muito bem detalhado. A gente não tinha noção do que ia ser essa experiência com os indianos. E aí, portanto, a gente focou em detalhar muito bem no início do projeto. tá? E aí, depois que a gente fechou esse contrato com eles, a gente fez a parte de estimativa junto com eles ali, mais ou menos. tá? E depois que a gente fechou esse contrato, Aí a gente jogou para cima e foi para o método ágil, mas mas de certa forma, a gente trabalhou muito bem o escopo ali e o que, que também não era escopo, então a gente definiu certinho, ó, o escopo é isso aqui, tem que ser feito isso, isso, isso isso, e isso aqui não tem que ser feito, tá? então não é responsabilidade deles e nem nossa de fazer isso, isso e isso, a gente listou isso certinho no contrato. Roadmap foi algo que a gente, desde o início, a gente traçou como seria mais ou menos o roadmap do nosso produto. Diretrizes e premissas, então a gente listou tipo, quais eram as coisas que a gente acreditava que eram básicas para o nosso projeto dar certo. Quais seriam os entregáveis, né? o que a gente tinha que ter no final do projeto. Tecnologia e plataforma, arquitetura, então a gente já desenhou a arquitetura no início do projeto e validou com ele se fazia sentido qual era a metodologia que a gente queria utilizar, né, no caso Scrum. Plano de comunicação, então a gente traçou ali um, basicamente ali como que seria a comunicação entre a nossa equipe, estrutura da equipe, né, que é basicamente o que eu já mostrei para vocês, de quantos desenvolvedores, quantos testers e tal, e a parte de custos. E aí a gente fechou esse contrato com eles, tanto em português, que a gente precisa né, para ter legalidade no Brasil, esse contrato tinha que estar em português, a gente precisou que eles assinassem algo que eles não entendiam, então, rolou uma, rolou uma leve dúvida aí no início. A gente falou, ó, oh, a gente precisa que vocês assinem esse negócio em português. Eles falaram, mas tá em português, a gente não consegue entender. Eu falei, então usa o Google Translate. Então, traduz aí. E aí, obviamente que a gente tinha um contrato em inglês também. Então, a gente fechou um contrato em inglês, depois a gente traduziu ele e fechou em português também. E aí, basicamente, os desafios principais é que, tipo, o fuso horário é muito, muito diferente. Então, a nossa manhã já é o final da tarde deles. Tipo, na hora que a gente está começando a trabalhar ali, 11 horas, que você já deu uma sacudida na preguiça, o dia deles já está acabando. Então, eu tive que reorganizar a minha vida em função disso. Então, eu comecei a fazer reuniões todo dia, 7 horas da manhã e... E assim a gente conseguiu aproveitar melhor o fuso horário, porque caso tivesse algum imprevisto, a gente tinha, sei lá, das sete e meia, oito, até meio-dia para resolver alguma coisa ali ainda, mas meio-dia já é tipo 8 horas da noite para eles, tá? Então a gente teve que adaptar isso aí. E a diferença cultural, acho que só citar o fato de que os indianos, eles têm milhares de deuses, tipo, já dá uma noção muito clara do tanto que a cultura deles é diferente a gente não consegue nem imaginar dois, quem dirá milhares. Tá? É, a versão maior ao risco foi algo que a gente sentiu. tá? Então, a gente descobriu que nós brasileiros realmente somos meio porra louca, comparado com eles. Então, o pessoal do leste europeu é tipo extremo da versão ao risco. Então, o pessoal do leste europeu, eu já ouvi falar que são bem fechados mesmo, bem negativos. Eles têm uma vibe bem negativa, assim, não, isso não vai dar certo. Não, não conseguimos fazer. Eles falam muito não. O indiano é melhor, tá? Então, ele já é um pouco mais otimista, mas ainda assim eles são menos porra louca que a gente. Eles têm uma certa aversão ao risco comparado com a gente. Então, isso foi um desafio que a gente teve que lidar ali no início. E... Só para vocês terem uma noção do que eu estava falando de cultura, o que, que vocês estão vendo nessa tela, além do deus Ganesha? Que é um deus com cabeça de elefante, né? Que já dá um bug na nossa cabeça. Tipo, como assim um deus com cabeça de elefante? Vocês viram que tem dois astronautas? Isso aqui foi dessa semana, tá? Isso aqui foi um, um, um evento, sei lá como é que eu chamo isso. Mas isso aqui foi uma comemoração que eles estavam comemorando essa semana. Então, tipo, cara, realmente é uma cultura muito diferente da nossa. Ao mesmo tempo que eles estão falando de uma parada religiosa do Deus Ganesha, eles metem os astronautas lá no meio para comemorar que a Índia lançou um satélite. Tipo, é muito doido, é muito diferente. Eu acho fantástico, assim, a cultura deles realmente é muito diferente da nossa. E outra coisa legal, só para dar uma noção para vocês, que isso aqui é o calendário deles, tá? É óbvio que eles também já se acostumaram com o calendário ocidental. Eles têm os dois lado a lado. Mas eles estão no ano 2076. Então é muito doido isso, a gente não consegue nem pensar, né? Como que seria isso? E alguns enganos que eu queria compartilhar com vocês que a gente aprendeu, tá? Aprendeu quebrando a cara, para que vocês também não quebre a cara o lance de mobile first pensar mobile first é realmente essencial hoje em dia então a gente cometeu esse vacilo no início do projeto e a gente tentou meio que correr atrás ali no fim para dar uma amenizada mas foi algo que a gente aprendeu e hoje na nossa na, na startup que está baseada em são paulo a gente só pensa mobile first então a gente primeiro cria as telas para celular e depois adapta elas para versão desktop a parte de DevOps foi uma coisa que a gente apanhou muito no início também. tá? Então, que eu acho que é algo que está todo mundo meio que aprendendo ainda. né? Tá? muito novo ainda. E aproximar a equipe de design e a equipe de desenvolvimento. Isso aqui foi um vacilo também que a gente cometeu, principalmente por conta da língua. né? Então, a língua atrapalhou um pouco o designer de entrar mais em contato com os desenvolvedores. E a gente percebeu que realmente isso prejudicou a qualidade final da usabilidade do produto, então é algo que a gente está trabalhando nisso hoje também, aproximando mais essas duas equipes. Mas os grandes ganhos que a gente teve com isso foi o lance da produtividade, tá? então é, de maneira geral, tá? é óbvio que quando eu, quando eu comparo desenvolvedores no Brasil e desenvolvedores índia, sempre temos, tipo, eu estou falando de média, né? É óbvio que a gente tem equipes excelentes aqui no Brasil. Eu já trabalhei com equipes excelentes aqui em Goiânia, tá? Mas pegando a média aí, a gente sentiu que a produtividade em geral deles é muito superior à nossa. Tá? Que inclusive explica um pouquinho de por que, que eles estão dominando o Vale de Silício. Vale de Silício só tem de ano, cara. É muito doido. Então a gente sentiu isso, que eles realmente entregam muito. A gente não imaginou que eles fossem conseguir entregar o MVP em... em 3, 4 meses, a gente achou que ia fácil uns 6 meses. Porque aqui no Brasil a gente fala 3, mas a gente já sabe que vai dar 6 no final da história, né? E aí o lance da assiduidade que eu compartilhei com vocês. Então, tipo, eles são muito certinhos com o tempo. Quando eles atrasam, tipo, 5 minutos para reunião, eu já acho que aconteceu alguma coisa. Porque normalmente eles são muito precisos no tempo. O lance da continuidade, que eles estão sempre entregando, Tá? Então, no Brasil, a gente já teve problema, a gente começou a montar uma equipe de desenvolvimento em São Paulo e a gente teve problema com continuidade, tipo, a galera começa, começa a empolgar com o projeto, mas, de repente, some do projeto. Tá? Então, isso foi um lance que a gente percebeu com eles. Obviamente, também, por ser uma empresa, né? Então, como a gente contratou uma empresa que é responsável por tudo isso, eles são responsáveis por dar continuidade do processo. E o lance do respeito à autoridade, que é algo da Ásia, eu acho, que... Que eles têm um respeito muito engraçado eu diria por mim então, eles me respeitam de uma maneira sei lá eu não sei nem explicar mas deve ter alguma coisa a ver com esse povo da ásia tá? e aí né opa e aí o lance né, da da lebre e da tartaruga que tipo o que a gente sentiu da experiência que a gente teve no brasil em são paulo que a gente começou a montar em equipe em são paulo foi bem o caso da lebre ali. Enquanto que os indianos foram a tartaruguinha que continuou caminhando. E eu queria encerrar com o que para a gente foi a melhor melhor coisa que a gente fez nesse projeto, que foi ter utilizado o Design Sprint. Que, assim, basicamente, da nossa experiência por ter rodado algumas vezes durante esse projeto, foi que a gente teve três meses de planejamento e de estruturação ali em apenas três dias. Tá? Recomendo muito que vocês deem uma olhada nessa ferramenta, realmente é uma ferramenta muito, muito poderosa. Inclusive, eu estava voltando de viagem, acabei de chegar de viagem, rodando o Design Sprint em Macapá. Então, tipo, é uma ferramenta muito promissora e que cada vez mais a galera está utilizando. E além do lance do tempo, a gente também tem economia de centenas de milhares de reais, porque se a gente parar para pensar que tipo, o que a gente valida em três dias com o Design Sprint, fechando um protótipo, poderia ter sido desenvolvido, sei lá, demorado seis meses para desenvolver e ser gastado ali o salário de seis meses de desenvolvedores e descobrir que não ia dar certo. Então, isso dá para ser validado de forma muito rápida com o Design Sprint, que no fim você tem um protótipo, já valida aquilo com o usuário, então em três dias você consegue validar algo que você poderia desperdiçar uma grana gigantesca ali de seis meses, um ano. E por fim, uma provocação aí para vocês, né, de que aprendizado e inovação caminham lado a lado. A arrogância do sucesso é pensar que o que você fez ontem será suficiente amanhã. Então, busquem estar tá sempre se reinventando como profissionais também. Design de Sprint é uma ferramenta que todo mundo deveria viver, tá? Então, fica a dica aí para vocês. E quem quiser, quem quiser acessar os slides... Fiquem à vontade, é só rastrear o QR Code ou entrar nesse link aqui. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Se alguém tiver alguma pergunta, dá para falar cinco minutinhos aqui ainda. Então, a gente pode conversar aqui também, eu acho que vai ser até melhor para eu ouvir vocês melhor. Microfone? É uma pergunta simples, Se a gente um contrato, é repreendente ao contrato. Contrato. Tradução juramentada, não resolveria? Como? Tradução juramentada, que é um... é um... É porque o que valia no Brasil era só o português. Então, quando você pega então... o contrato em inglês assinado lá e faz a tradução juramentada... Ele está validado em cartório. É porque está na mesma que a gente mesmo traduzir, entendeu? É porque eles não estariam assinando algo que eles não conhecem, né? Ah, não, mas eles nem entendem o que é tradução juramentada de qualquer forma, saca? Então, tipo, para eles ser uma tradução juramentada ou uma tradução nossa, então a gente pegou o contrato deles, traduziu, criou o nosso em português, com algumas coisinhas legais do Brasil e tals, e pediu para eles assinarem. First. tá mobile first é, que é uma tendência cada vez mais forte da gente primeiro pensar para a tela de celular então você pensa a ferramenta para o celular primeiro e depois adapta ela para uma tela maior porque tipo isso é uma tendência mundial hoje que cada vez mais os usuários estão usando o celular primeiro se você olhar qualquer desafio aí alguém que me tenha que me mostre um site que tem mais usuários desktop que mobile. É muito raro hoje em dia. A maioria das pessoas estão usando só celular. Tá? Então, essa é uma tendência muito forte e que a gente tem que trazer isso cada vez mais para o desenvolvimento. A maioria dos desenvolvedores ainda tem esse impulso de pensar em tela grande primeiro, porque a gente trabalha em tela grande. Então, isso aí foi um vacilo que a gente deu e que agora a gente está aprendendo e correndo atrás. Mais alguém? Okay? Então, valeu. Obrigado, gente.